Tudo que não tá crescendo, morre, né? Então, se esse relacionamento não tá crescendo, a tendência é que ele comece a declinar. É que é. ele comece a morrer. E, e é né? só? Porque a gente falou sobre isso na semana passada. Tipo, ninguém trai da noite pro dia, ninguém se separa da noite pro dia, ninguém vira uma pessoa amarga da noite pro dia. Normalmente, é, a cada dia foi feita uma coisinha pequenininha. Né, que foi acrescentando, acrescentando, acrescentando, acrescentando, e aí o dia que muitas mulheres, né, vão me entender, aquele dia que você explode, que você fala assim, chega, eu não aguento mais, eu quero ir embora, um dia eu vou embora, vocês vão ver, né, nossas mães faziam muito isso, né, por quê? Porque não se havia conversa, né, na época dos nossos pais, eu acho que eles sofreram muito mais com isso, porque essa coisa de, da comunicação, da gente falar assim, gente, o a chave principal está na comunicação, a chave principal está em conversar. Antigamente não existia isso. Né? Mas não é conversar? Ficar junto, sentar e conversar? TDR, DR é muito chato. Né? E ninguém está falando de DR. né é, uma, é como se fosse uma conversa construtiva. Então é uma CC. Né? Não é uma Boa. DR. E o que é DR? Qual, qual o significado é, de DR? Como é que é? É, discussão de relacionamento. Né? Realmente é um nome chato. Boring. É um nome, né? cara, que ele pressupõe, quando eu escuto, ele pressupõe hum. debate, pressupõe. É como se fosse um debate de uma é, coisa. Debate. E debate é chatão, né? Debate de político, por exemplo. A gente vai ver, pô, é chatão, porque é sempre um brigando com o outro e tal. É. Então, discussão, debate, já leva pra uma coisa ruim, né? Ó, Agora eu... a gente poderia sugerir pras pessoas, gente, ao invés de fazer DR, façam um CC conversa de casal conversa de casal é, é meio que trocar ideia é, eu queria, eu queria falar, comentar duas coisas prego sabe o que cara sabe o que encaixou na minha cabeça hum. que na verdade a nossa casa uhum. é um templo de evolução pessoal sim é um templo de evolução pessoal e tem cursos uhum. de deus acontecendo na nossa casa uhum. tipo assim o meu relacionamento contigo me faz ser uma pessoa melhor uhum. Me faz ir mais na direção do que Deus quer que eu seja. Uhum. É, o cursos meu... que você diz, né? Existem cursos ali, como se fosse um cara, rio. Não, cara. Treinamentos, Priscila. Tá. Eu tá. quis falar treinamento mesmo. Tá. Tipo assim, uhum. ó. O relacionamento entre eu e a minha filha Débora. Uhum. Ele promove evolução pessoal pra mim uhum. e pra minha filha Débora. Sim. Sacou? O relacionamento entre eu e a minha casa... Uhum. E a bagunça na minha casa, por exemplo, hoje a gente conversou, uhum. que, pô, às vezes a, gente, a casa tá ficando de cabeça pra baixo de noite, uhum. porque as crianças chegam igual um furacão, não sei o quê. Normal, né, gente? Normal. Qualquer casa acontece isso. Isso é um curso. Uhum. Um curso poderoso e gratuito, né? É promovido pelo nosso grande sponsor, o nosso <risos> grande patrocinador, que é Deus. Cara, é assim, é como se até os problemas que a gente tá tendo entre casal, ou entre nós e a nossa família, uhum. ou... É, são oportunidades pra gente crescer que Deus tá promovendo pra gente. Eu, ah, eu, total, eu sei que é isso. Total. Cara, é um tempo de evolução. Nada, nenhum problema que aconteça dentro da sua casa, dentro da sua família, é somente um problema. Né? Digamos assim. Não dá pra olhar ele como se fosse um way, isolado. Né? Como, só, <risos> como se fosse uma coisa isolada. Entendeu? Tem que olhar pra ele... Como um processo de evolução, tipo, tá, beleza. O que, que Deus quer que eu aprenda com isso aqui? O que, que a nossa família pode aprender com isso aqui? Né? Então, assim, quando a gente fala, ah, não, pô, hoje de manhã a gente estava conversando sobre a nossa casa de noite tá ficando bagunçada quando as crianças chegam e pararé, e somos só nós com eles ali. E chega de manhã, na hora que a gente vai organizar e fazer tudo com eles para a escola, né? mesmo eu já tendo separado tudo, a roupinha da escola, tudo pro banho, até o lacinho da Débora eu já separei e tal cara, aquela bagunça que tá em volta atrapalha demais, sabe então assim, ah, beleza chegamos a uma conclusão isso tá atrapalhando, como é que a gente resolve, né oh. a comunicação é fundamental pra isso o casal tem que estar tá se comunicando por quê? porque senão é assim é uma coisa que começa a me incomodar aí começa a me incomodar, e eu vou engolindo e eu vou engolindo, e eu vou engolindo, e eu vou engolindo ou então vou tentando resolver sozinha né, até o dia que eu explodo que é o que normalmente acontece na maioria das famílias. Até o dia em que eu explodo. Eu acordo de manhã. E aí de manhã, ao invés de estar aquele clima gostoso. Tipo, gente, vamos lá. Né? Lá em casa pelo menos é. Galera, vamos lá. Vamos dar um glória a Deus. Vamos tomar banho. Vamos escovar o dente. Vamos se arrumar para a escola. Vai ser um dia muito legal e tal. Acorda aquela mãe. E cara, a mãe é um centro de energia da casa. assim, sabe? É um centro de... Se a mãe tiver mal, a casa vai estar tá mal. É verdade ou não é? É verdade. Se a mãe tiver mal, a casa vai estar tá mal. Então você mulher que está ouvindo aí do outro lado, né? Por que, que é importante, muitas vezes, nós promovermos essa comunicação? Com o marido, com a empregada, com a babá, com a faxineira, com pessoas que moram na casa, com os filhos e parará. Porque, se não, sobra tudo para você. E aí você fica numa de, ah, vou resolver tudo, vou resolver tudo, até o dia que você explode, até o dia que você acorda amarga, daquele jeito... E aí tá todo mundo, bom dia, mamãe, bom dia, por quê? Né? Bom dia, por quê? Só se for pra você. Você já acorda, amarga já acorda dando patada em todo mundo. E aí, o povo já vem brincando com você, né? Ih, acordou com a macaca. Acordou daquele jeito. Acordou virado, virado. Né? Acordou daquele jeito que a gente não gosta nem de ver. Não chega perto da mamãe não, que ela vai estar tá dando choque. Né? Então, pra evitar isso... Muitas vezes nós mulheres somos as que promovemos essa conversa.